Sistema de informa informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, do CIGAD, consiste em um sistema de software de gestão arquivística de documentos que incorpora as estratégias relacionadas ao prazo anterior, redesenhando os procedimentos de sistemas de informação de comunicação existentes da integração de sistemas de gestão arquivística de documentos. alguns os <risos> arquivistas que se cedem na que o Brasil. Nível de segurança, preservação, anti e autenticidade. Presunção de autenticidade. A autenticidade é a qualidade de um documento de ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, comprometimento e adulteração na autenticidade, é composta por identidade e integridade. A identidade é um conjunto dos atributos de um documento arquivístico que caracterizam o um único e diferencia dos documentos arquivísticos, data, autor, distração, assunto, do identificador. É, o documento arquivístico transmite exatamente a mensagem que levou à sua produção, sem sofrer alterações de forma de conteúdo, de maneira a atingir seus objetivos. A presunção da identidade da documentos arquivísticos digitais a autenticidade deve ser uma preocupação constante a presunção da autenticidade da documentos arquivísticos digitais é, que se dá com base das análises de forma e do conteúdo do ambiente de produção de manutenção e uso e preservação desse documento esse ambiente compreende o procedimento do controle de sistemas informatizados e o próprio protetor consulteador dos documentos, Quando a assinatura digital não garante a autenticidade, a manutenção de autenticidade deve ser contínua, o sistema informatizado tem que ser confiável, a presunção de autenticidade baseia-se na cadeia de custódia, diferente entre autenticidade e autentificação, a declaração, a, a declaração de autentificação não garante necessariamente a autenticidade de documento, a manutenção de custódia conceito também utilizado em outras áreas de direito procedimento preponderante de suma importância para garantir a transferência de apuração criminal quanto à prova no material sendo relatado em nível de todas as ocorrências e evidências vinculadas aos tratos criado para um lastro de autenticidade jurídica nesse tipo de do autor ele custode a arquivologia e é o ambiente o qual perpassa o círculo da vida dos documentos em outras palavras define-se que é responsável para aplicar os princípios fundamentais arquivísticos da para a documentação princípios aplicados para documentos arquivísticos considerando as suas especificidades e complexidades garantido que os documentos arquivísticos não tiveram ruptura com a custódia de mantendo-se sempre contínuos em um ambiente digital com requisitos arquivísticos homologados desde a sua produção até a guarda permanente restringindo todas as alterações de forma sistêmica, assegurando a autenticidade da confiabilidade, integridade e flexibilidade ao longo do tempo linha de interruptos e produção do arquivamento analógico digital garantido a integridade e a autenticidade e a autenticidade do documento, a presunção da autenticidade confiável da cadeia custódia, sistemas de gestão e repositórios de repositórios arquivos digitais apresentam dificuldades na adicionais da presunção.